Francisco Pires, do 8 B da Escola de Cão em Vila Real. Hoje, venho falar-vos de fake news e alterações climáticas. Estou a fazer este trabalho com a ajuda dos meus pais, enquanto cumpro a quarentena Covid-19. As Nações Unidas estão determinadas a proteger o nosso planeta, defendendo o consumo e a produção sustentáveis. Um dos objetivos da Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável é exatamente tomar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e seus impactos. Meios de comunicação responsáveis e credíveis têm colocado este problema na ordem do dia. Divulgando estudos, que confirmam a responsabilidade do homem no aquecimento global e nas alterações climáticas. Porém, fake News que negam este fenómeno, multiplicam-se nos mídia, sobretudo nas redes sociais, porque há pessoas reais e robôs que as propagam, a é um ritmo alucinante. São conhecidas as posições do presidente dos Estados Unidos sobre este assunto. Trump postou no Twitter que o aquecimento global é uma criação chinesa para diminuir a competitividade industrial dos Estados Unidos. Este é um bom exemplo do tipo de argumento com que os negacionistas das alterações climáticas gostam de brincar como desculpa para não fazerem nada. The Guardian, um jornal britânico insuspeito, publicou em fevereiro deste ano um estudo da Universidade Norte-Americana de Brown, que conclui que nos dias que antecederam o anúncio de Trump de que os Estados Unidos iriam sair do Acordo Climático de Paris, um robô, através de contas falsas no Twitter, fez mais de 25 mil publicações diárias, espalhando desinformação científica sobre alterações climáticas. Temos de ser criteriosos com a informação que partilhamos e estar muito atentos às fake news sobre alterações climáticas, porque elas são perigosas, pois já ao apresentarem o problema como uma invenção, fazem com que as pessoas confiem menos na ciência e não pressionem os governos para que tomem medidas. A Terra não pode esperar. A ironia de tudo isto é que em março de 2020, o mundo está aflito com uma pandemia que nos confronta com modificações urgentes na nossa maneira de estar e de ser. Acho que depois do Covid-19 não mais vai ser possível ignorar as alterações climáticas. Quanto mais não seja pelo medo que um dia todos tenhamos de andar de máscara porque a atmosfera se tornou irrespirável.